Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos analisar todas as minhas leituras que eu fiz ao longo desses últimos anos aqui com base no meu histórico do Scooby. É muito complicado, né? Porque, assim, tem alguns livros que eu não marquei aqui no Scooby exatamente. Eu tentei dar uma aproximada no, nas datas. Mas, de qualquer forma, 2012 foi o ano em que eu comecei a ler com mais frequência é, por conta de jogos vorazes, se você acompanha com o canal você muito provavelmente já sabe disso E se eu não me engano, nesse ano eu li é, a trilogia inteira Eu não tenho certeza absoluta se o terceiro livro eu também li em 2012 ou se eu deixei pra ler em 2013 Mas de qualquer forma foi mais ou menos isso E eu também lembro de que eu li os primeiros livros da série de The Walking Dead Porque eu lembro que tipo na escola todo mundo estava lendo e todo mundo estava assistindo The Walking Dead e aí eu descobri os livros e aí eu comecei a ler também, foi ótimo. E também tem uma vaga lembrança de que eu li os Gunes nesse ano. Não tenho certeza absoluta também. Mas basicamente foi isso, sabe? Tipo, foi um ano em que eu li distopias e Gunes Já em 2013, foi também um ano muito excêntrico, né? Por si só. Não tenho certeza absoluta também se esses livros foram lidos em 2013. O Correram Morrer eu tenho quase certeza de que sim. E o extraordinário é, esse livro do Porta dos Fundos também Eu li nesse ano por conta do... Eu lembro disso porque eu sei que eu fui na Bienal E aí eu encontrei o elenco inteiro do Porta dos Fundos e, Tipo, esse livro é um grande surto coletivo Eu não sei por que eu tenho esse livro Na época, na verdade, eu amava Porta dos Fundos Então eu acho que foi um pouco por isso E também, muito provavelmente, foi o ano que eu comecei a ler Os Legados de Lórien que eu lembro vagamente também de ter rido nesse ano E foi assim, ótimo Eu amo os Legado de Lauren, mesmo que ainda não tenha terminado Em 2021 eu vou terminar, eu juro E também foi o ano em que muito provavelmente eu li pela primeira vez O As Vantagens de Ser Invisível Que foi, é um dos meus livros favoritos da vida E eu lembro também que inclusive eu li uma vez em cada ano do ensino médio, então eu li em 2013, 2014 e 2015. E a gente já começa a ver que foi aumentando o meu número né, de livros lidos do ano. Em 2012 eu li 8 livros, em 2013 eu li 9 e já em 2014 eu li 15 livros. E em 2014 foi quando eu li pela primeira vez Harry Potter, o meu primeiro livro que eu li de Harry Potter foi em português, se eu não me engano foi emprestado da minha prima, e os outros eu li em inglês, que foi quando eu ganhei o meu box, que está ali na minha estante. Porque, justamente, eu ia viajar para Disney, tem um canal, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa viagem E aí eu pensei, não, não tem a menor condição de eu ir para Orlando e não ler Harry Potter, né? Então, vou ler aqui os livros E aí eu consegui ler os três primeiros livros é, em inglês e eu li mais ou menos a metade do quarto livro em inglês também Mas não consegui ler a tempo da viagem E até que ele vai ficar num limbo aí Que basicamente vocês só vão ver que eu terminei de ler esse livro Tipo, muitos anos na frente Foi também o um ano em que eu terminei de ler a série de Maze Runner porque eu tenho certeza absoluta de que foi nesse ano Por conta do filme, que eu li todos os livros antes do filme estrear E foi maravilhoso, foi muito legal Foi, acho que a primeira experiência de ler um livro antes do filme E, e de fato acompanhar toda a gravação e o lançamento e tudo mais Foi muito bom é, Foi um ano que também eu li Chada que foi o primeiro livro de Doctor Who que eu li E também esse círculo Ai, minha paixão que, infelizmente, né? <risos> Ai, ainda tem fé de que alguém alguma editora vai comprar esse livro aqui no Brasil. E também foi o ano que eu li A Menina que tinha Domos, que é um livro maravilhoso também, de pós-apocalíptico. E foi o ano que eu li Game of Thrones. Na verdade, o Guerra dos Tronos, o primeiro livro das crônicas, né? De Gelo e Fogo, eu li. Eu comecei a ler na Bienal de 2013 e fui terminar lá em 2014. Eu fiquei mais de um ano lendo esse livro. É, também, aqui de novo, temos muitas fantasias... Muitas fantasias mesmo Ok, foi um ano bastante dividido é, Tem algumas distopias, tem alguns livros de fantasia E em 2014 também eu li essa HQ aqui, que é a primeira do Guerra dos Tronos Eu tenho na minha estante já o segundo volume, que eu também até hoje nunca li Mas é muito bom, inclusive é bastante parecido com o com livro, pelo que eu me lembro, né? Porque eu li bastante os dois juntos, praticamente E em 2015, nós dobramos, mais do que dobramos, o número de livros lidos e aí já virou começou a realmente virar um grande caos. Porque eu li 34 livros, que inclusive também foram HQs muito bonitinhas. A HQ do Dom Cássio morreu ali por conta da escola. E essas três HQs do Valente também eu li, se eu não me engano, ganhei de presente. E são muito fofas. E se eu não me engano, tem mais HQs do Valente do que essas. Mas não tenho. Mas de livros, realmente foi quando eu engatei aí em Os Legados de Loren. Talvez, na verdade, aquele Legado de Loren lá atrás... De 2013, se eu não me engano Esteja errado Se eu não me engano, eu comecei a usar o Scooby em 2014 Então o limbo de 2013, 2014, 2012 É realmente um pouco incerto Comecei fragmentado Olha, saudades, inclusive, né Podia ter o resto no Brasil Bem dividido, né, no caso aqui Realmente tem muito ficção científica Muitos livros de suspense Agatha Christie, Garota Exemplar O é, Demonologista, que também é bastante bom hum, Solitária, né, do, do Fuga de Furnas é, ok, realmente tá bastante dividido entre fantasia, mais ficção científica, na verdade, e livros de suspense E em 2016, eu também segui com mais ou menos o mesmo número ali, né? De, eu fui de 34 livros pra 33 E aqui também ficou realmente também muito dividido Eu comecei a ler, nesse ano, Instrumentos Mortais, que eu li aqui o primeiro livro e o segundo livro também As duas séries aqui, ó, uma do James Dashner né, e uma do Mundo Novo, do Chris Waits Terminei. Asylum também. Li... Ah, é muito fofo. que saudades. É Simon vs Agenda Monsapiens. Li o livro da Jumichu, que também é um outro livro meio surto coletivo. E aqui, ó, que eu falei. É Harry Potter, né? O quarto livro depois de, tipo, dois anos. Comecei a ler A Rainha Vermelha. Olha, gente, saudades. E A Rebelde do Deserto também. Maravilhoso. Ah, era e Dante, Descobre o Seguido do Universo. Olha, esse ano aqui já ficou uma zona, né? Que tem aí suspense... Tem fantasia, tem romance. Ah, e o primeiro livro de romance gay que eu li na minha vida, em 2016, tudo pode acontecer. E em 2016 eu também, ó, comecei a ler as HQs da Walkie Dead, que são realmente muito legais. Inclusive, muito melhor do que a série. É, e Repeteco, que é uma das minhas HQs preferidas da vida. E também Prova de Fogo, que é a graphic novel de Maze Runner. Esse ano aqui realmente zona. Esse aqui, menina eu não, não tive nenhum padrão. Em 2017, eu praticamente dobrei o número de livros lidos. Foram 71 livros lidos e eu realmente não tinha o que fazer. E 25 HQs. Ok, que tudo bem que a maior parte das HQs são de Doc Walking Dead, né? Então, assim, não são tão grandes. Mas também li The Wicked Dead Vine que é muito bom. E Dois Irmãos, que também é uma HQ brasileira muito, muito, muito boa. Que, no caso, é original de um livro que virou uma HQ e que virou série também. Mas, enfim, né? Tudo bom. E de livros, também foi um ano bastante caótico, né? Mas aqui já dá pra ver que tem a maior parte É livro de fantasia Rainha Vermelha e a Rebelde do Deserto Aquele livro de Harry Potter que a gente finge que não existiu Caraval O segundo livro de O Problema dos Três Corpos 15 dias Ai, Vishwab, Vishwab, saudade Foi na época da Bienal Andy Thomas também li Ai, roubou o Apocalipse Olha... Essa segunda parte aqui da, dessa página tá bastante ficção científica, né? Que a gente pode ver aqui. Só essas mesmo, não eram tantas assim como eu, imagino E aqui a gente começa já a ver que tem alguns livros surgindo de romance LGBT, né? Porque Dois Garotos se Beijando, é... Selva de Gafanhotos, 27 Croxas de Mole, é... o próprio Tom de Magia, né? Que tem ali também personagens LGBTs. 15 dias e bastante Caçando a também, né? Inclusive que esse surto que eu tive, que eu li o sétimo livro, né? Que se passa... O primeiro livro, na verdade, extra Que se passa depois da série de Instrumentos Mortais Eu li antes de terminar a série Por que eu fiz isso? Não sei, mas foi ótimo Esse ano aqui também já tá bastante dividido Porque eu li bastante fantasia, bastante ficção científica e bastante de livro de suspense. Como, por exemplo, eu acho que eu li aqui três livros do Rafael Montes. E aí, em 2018, eu caí para 45 livros. Que, de qualquer forma, é ainda maior do que vários dos outros anos. E aqui, já dá pra perceber que, realmente, eu li mais livros de... Ok, na verdade não dá pra perceber nada. Porque também tá muito dividido. Eu li aqui distopia, distopia, romance... Ai, nossa, eu li vários livros de desventuras em série nesse mesmo ano. Mais thriller, mais distopia, fantasia, distopia, distopia... Ok, tem bastante distopia. éticos Poder de Rico, que é muito bom, também adoro. Esse ano aqui, realmente, eu acho que a, a, a ficção científica começou a tomar mais conta do que o resto. E de HQs, eu li... Muito Doctor Who, <risos> Amei vários Doctor Whos aqui. The Walking Dead e algumas outras HQs. Galagás também, mas nada muito uau! Em 2019 aqui a gente também já vê que eu li também bastante fantasia e bastante ficção científica. Na Hora da Virada, que foi um dos meus livros favoritos desse ano. Bastante thriller também, né? Hum, Good Omens também muito bom. Rafael Montes. Eu acho que eu li cinco ficções científicas aqui dentro desse ano. E teve bastante também fantasia, né? Com Harry Potter... Hayward é, do Deserto, um, Good Homens, que também é fantasia, mais Harry Potter, O Saga dos Corvos, Doni Darko, que eu acho que também a gente pode encontrar como fantasia. Em 2019, eu li algumas HQs que também não tem nada a ver com nada. Olha, Marvel, que foi na época do Kindle Limited, inclusive. É, Revolução dos Bichos, aí veio duas HQs de, de coisas mais terror, né, horror da Darkseid. Tokyo Ghost e o Guia da Flórida, que é maravilhoso. E aí, vamos para 2020, que no caso, em 2019, eu li 36 livros, e em 2020 eu estou no, hoje é dia 6 de dezembro, e eu já li 36 livros também. Ou seja, que bom que né, que tá voltando a subir aqui um, um negócio que deu uma caída. Esse ano também eu não sei se dá pra ter um padrão. Eu diria que eu acho que dá, porque olha, tem um, dois, três. Ok, dá pra ter um padrão aí, porque temos. 14 livros com personagens ou romance LGBT, de LGBT de uma forma geral e eu li 36 livros, então assim, metade desse ano de 2020 foram livros com personagens lgbt foi um ano também bastante de fantasia, né, porque ó, Quatro Rainhas Mortas Instrumentos Mortais e, né, Universo de Cassandra Clare tem aí, Uma Chama entre Três Cinzas, Amigo Imaginário é, Ficção Científica também bastante e esse ano eu realmente não li muito thriller, olha, parando pra pensar o único thriller que eu acho que tem aqui é Verity E... Só ah, Eu não li muito thriller E em 2020 eu também li algumas HQs Que no caso foram bastante boas Ai, ah, esse ano aqui foi perfeito, olha isso Doctor Who, é, a minha coisa favorita é Monstro Ravenna, Scott Pilgrim é, Príncipe e a Costureira Dave, que também no caso não é bem uma HQ Mas é um livro infantil que também é muito fundo. Então assim, esse ano aqui, ó, de 2020 As HQs estão... Maravilhosa. E eu achava que, na verdade, esses anos aí, eles iam conseguir ser mais certeiros do que foi o meu ano de fantasia, meu ano de, de, de ficção científica, mas olha, tá tudo uma grande confusão. Se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui meu Scooby para você ir lá e me adicionar. É só você procurar por... Não foi de novo, por que não está indo? Para você ir lá me adicionar, é só você procurar por Lucas dos Reis ou arroba estante quadrada, que vai aparecer lá no meu Scooby para você me adiciona. Pra gente virar amiguinho e dar uns like lá no, nas leituras um do outro. E é isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer outros vídeos desse. Fuxicando meus cubos Ou Fuxicando os cubos dos outros também pode ser. Falem quais são os anos que vocês leram mais. Ou qual ano você leu mais fantasia ou mais romance. Ou mais romance LGBT ou qualquer coisa do tipo. E é isso. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu joinha like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.